Que nesse vídeo eu vou te ensinar você a criar o seu gerenciador de negócios. Beleza, muitas pessoas estão começando agora, é, então buscando um conhecimento específico em tráfego pago. Ok, então sabendo disso, eu quero criar essa aula para te ajudar, para te agregar e você poder implementar isso aqui no teu negócios. Tá e lembrando que Facebook Ads, ok, não é como prega por aí que você vai criar uma conta aqui você já vai começar no já vai ganhar ganhar grana que não é por aí não beleza você tem que estudar bastante a ferramenta tem que tem, tem, tem que entender o processo tem que ler políticas também também inclusive Eu vou gravar aulas aqui com com as políticas também tá ao longo aqui dos nossos vídeos então nesse vídeo aqui só vou te ensinar a você criar o seu gerenciador de negócios beleza então o primeiro passo que você vai ter que fazer você vai ver é que você vai vir entrar tá, no teu navegador você vai colocar aqui ó tá business.facebook.com.br overview, beleza? Então você colocou isso aqui, você cair direto aqui na porta de entrada do teu gerenciador, correto? Então sem enrolação, correto? Você vai clicar aqui ó, em criar contas, beleza? E em seguida você vai dar um nome aqui ó, você vai dar qualquer nome que você queira, e Eu vou colocar aqui ó, sempre começando com a letra maiúscula, tá? Esse... tá aqui, crescimento do zero do zero pronto crescimento do zero aqui você pode manter com o teu nome aqui você vai colocar o um e-mail tá vou colocar aqui o um e-mail aqui ó vamos pegar o um e-mail aqui beleza você vai pode ser um e-mail mesmo do do teu Gmail não tem problema o Facebook ele vai aceitar correto você vai colocar aqui ó beleza você vai clicar em enviar Vamos aguardar, ó. Pronto, tá aqui. Ele já pede para você confirmar o e-mail. Beleza, o que, é que você vai fazer agora? Você vai vir agora no teu e-mail. Beleza, vamos, vamos entrar aqui, ó. Só atualizar. Beleza, ele pede que você confirme, tá? Ó, que fez é Facebook. Beleza, faz certinho, galera. Faz certinho que é para você não correr um risco de lavar um, um bloco aí ou até mesmo de poder manter a é, gerenciador restrito. Tá? clica aqui no teu e-mail ó, bonitinho e confirma aqui tá faz o certo tá bom faz o certo beleza que eu tô cheio de muitos, muitas pessoas aí ensinar errado os guruzinho aí ensinando aí né, inventando fórmulas mágicas então faz o certo que você vai estar tá aí né treinando bons caminhos aí no teu projeto na tua jornada sacou então clica aqui confirmar agora pronto né nosso gerenciador foi criado beleza então o processo aqui é bem simples mesmo Beleza, gente. Estamos aqui dentro do nosso gerenciador de negócios, beleza? E nesse vídeo aqui foi só um primeiro passo, tá? Que eu ensinei para você como criar o okay? que o seu gerenciador de negócios. Então, eu vou estar fazendo novas aulas também com, é, com esse, com essa didática, tá? Com esse mesmo acompanhamento na sequência para te agregar, para te ajudar, no passo a passo, beleza? Então, o nosso primeiro passo foi isso aqui, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, cara, deixa aqui embaixo aquele like. Ok? Deixa o seu comentário. Se você, se você tiver sugestões de vídeos também, deixa aqui embaixo também, porque eu vou estar tá lendo os seus comentários. Beleza? Então, um forte abraço. Fique com Deus. Até o um próximo vídeo.